Olá, meu nome é Luciano, eu sou quadrinista, sou cineasta, os personagens são monumentos públicos em diversas cidades, mas eu gostaria de falar agora desse curso, o curso de edição. Quando eu comecei no cinema, eu usava a película... Os festivais de cinema, eles não aceitavam filme que não fosse em película. Na verdade, o filme passava em cinema. Na verdade, nos festivais de cinema tinha a, bit a Bitola 8mm, que é uma película fininha. A 16mm, que ela era mais barata, geralmente utilizada em curta-metragens. Lá no passado, a TV era 16mm, né? E depois ficou o padrão 35mm, o padrão 35mm, a TV já era, já era não era digital, era beta can era digital, mas é as camas filmadoras que a gente usa agora que eram as fitinhas, e, e o cinema ele criou o padrão, o padrão 35mm. Ele usou o padrão 35mm, então a edição, tu usava uma moviola, tu cortava com a tesoura, era bastante caro, era impossível, impossível produzir um curta como a gente produz agora pro YouTube. E pra mim foi importante esse processo, porque eu queria muito fazer um filme e fiz o primeiro filme do periférico, assim, aqui da periferia de Porto Alegre, e hoje até o meu personagem de quadrinhos ele tem um monumento gigante aqui na cidade e aí eu penso que, que, que é importante, assim, eu sinto aquela angústia de passar esse conhecimento e agora com uma tecnologia digital, YouTube, essa... Maravilha toda, e as, todas as ilhas de edições que eu acompanho nos meus projetos. Por exemplo, nas imagens aqui que a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, aqui a Belie que é um monumento público, a Pompom, e o Homem-Boneco, que é um vilão também. Ele não tem monumento, ele é um vilão. Então ó, ele é um. Ele é, um, é assim, é um, uma sinopse, assim, para que, que a gente se divirta também no universo dos quadrinhos, né? Que, que viram audiovisual, que viram uma série de TV para as TVs públicas. Que o homem boneco é um, era um boneco que era maltratado e ele ganhou vida. E ele quer se vingar das pessoas que maltratavam eles porque eram as crianças, entendeu? Então, é, é, é assim que é o universo dos meus quadrinhos. Mas voltando novamente pro, pro, pro curso de, de, de edição, eu... eu Usei vários, vários editores, eu lembro que logo que vem o computador eu usava o do Movie Maker, é, do, próprio, do, do próprio Windows e depois fui indo, fui indo e aí usei vários outros... O, o, outros editores de vídeo e até chegar no Adobe Premiere, mas tem o Procult também, tem, tem muitos outros editores e aí eu fiz curso com outros editores, mesmo assim, entendo série de TV, longa-metragem, eu me aperfeiçoou, eu me aperfeiçoou porque é muito legal, porque um, o, o, para que vocês tenham compreensão da importância da edição é que Assim como existe muitas formas de dizer eu te amo, muitas formas, um filme também, a imagem captada, tu, tu capta a imagem, mas cada editor, cada editor vai dar uma conformidade para aquela mesma imagem, e isso é muito interessante, ele... ele Muda e a gente vê isso uh, na própria internet. Ou às vezes vejo uh, músicas, músicas e aí eu vejo que outras pessoas faz, usam a mesma música, mas com outras imagens. Ou às vezes pegam a mesma imagem ou fazem reedições de filmes com outras músicas. E eu acho isso muito bacana. Pegam filmes e fazem reedição, entendeu? Então, essa então, assim, é uma arte magnífica. Uma arte magnífica. E eu como diretor de cinema eu, eu percorro todas as funções. E sempre vem aquela, aquela, aquela cobrança né, de, de, de dar um curso, de dar um curso, de, de passar o conhecimento, fica aquela angústia, sabe? Aquela forma de trabalhar. E aí que me veio essa ideia. Poxa, os cursos do qual eu faço parte, do, daquilo que eu, que eu, que eu aprendo passar isso para outras pessoas, entendeu? E também não me dá trabalho, porque na verdade uh, uh, o curso está todo pronto lá. E é uma outra pessoa que está responsável por isso. Mas isso não quer dizer que eu também não faça parte, que a pessoa não vai falar comigo, olha, eu gostei do curso, sei lá, não tem uma vaga aí para fazer alguma coisa, sei lá, é assim, é assim que funciona a vida, é assim que funciona o meio artístico, que é tão sofrido. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma relevância grande na, na sociedade porque uh, o termômetro da democracia é os artistas, as primeiras coisas que se acontecer uma ditadura, um ou, ou império ou qualquer outra coisa, os primeiros a serem mortos, presos, serão os artistas porque nós somos pensadores, temos a mente livre, isso é ser artista e é isso ser um editor também, Ele, tu tá Tu não fica preso nas imagens, tu transforma ela. Então, é isso aí. Esse curso o curso tá aqui no, no link, no link aqui embaixo. Então é isso aí. Curte aí o nosso canal. Uh, uh, faz parte aí, que quem gosta de quadrinhos nacionais aí, vamos, vamos povoar o, o, o, o Brasil de de super-heróis nacionais, vamos invadir o mundo. O Brasil é um país maravilhoso. Nós, nós nascemos num lugar onde não tem guerra, um lugar extremamente rico, e o problema do Brasil tem sido nós mesmos. Nós mesmos, eu tenho consciência disso. E, então, era isso. E vamos, vamos vencer e, que, e vamos ficar com Deus também. Muito bom, muito bom, muito bom, cara, muito bom, cara. muita emoção. Muita emoção.